A gente testa o som assim, primeiro a minha voz, com máscara, para ver o que acontece. Testa. A gente testa o som assim, primeiro de... a minha voz, com máscara, hum. para é. ver o que acontece. Ela está na frente da música, isso aí. É, eu vou ficar mais pertinho é, também, porque ó, eu, eu, essa câmera tem dois. Esse aqui ele é mais direcional, ah, ele não vai muito pra lá. É. E esse aqui que pega mais um menos. vai zumbis. pegar até melhor. Qualquer que coisa, esse aqui a gente, a gente anula um pouco esse e dá pra coisar ah. pra, pra, esse aqui. Mas eu acho que vai ser ok. Então você dá pra ler aqui quando tá? Eu falo olhando para você. É meu É. À melhor, né? você ficar... é fica... <risos> Pode ficar tranquilo, não precisa olhar para câmera, Se você quiser, mas se você quiser ah, também tá olhar, falar um diretão assim, fica à vontade. Vou começar a descontar a conversa. Para quem que é? Hum. A gente no Teatro Oficina está fazendo uma peça chamada Esperando Godot. Essa peça foi escrita por um irlandês chamado Samuel Beckett em 1952, bem no pós-guerra assim. E a história de dois vagabundos, dois moradores de rua. Duas pessoas que moram na rua, que é o Vladimir e o Estragão, e que eles todo dia eles vão até um lugar que a única referência que tem é uma árvore. Encontrar uma pessoa que nunca chega. Godot. Godot. E aí, de vez em quando, chega um mensageiro que chega e diz assim, olha, o seu godô manda dizer que não pode vir hoje, mas vem amanhã sem falta. E isso causa uma imobilidade neles, porque eles não sabem muito bem o que eles fazem. Às vezes eles pensam se matar, você tem uma propriedade de corda? Ah, não, não trouxe a corda hoje. Será que esse galho da árvore aguenta? Não, ele não aguenta. E aí eles, o que, que a gente faz então? Vamos embora? Tem um que Então vamos embora? Não, não podemos ir embora porque estamos esperando Godot. e aí essa peça, Godot, né, que em inglês é uma brincadeira também entre várias coisas, quem é Godot, né, começa quem é Godot, mas God, né, Deus e tal, o que que é essa, a gente, essa conversa contigo, que é para gerar o um material pro programa da peça e também pra gente colocar no ar na TV Usina, é como essa peça, uma peça muito famosa, montada bastante no ocidente, assim, ontem a gente conversou com o professor Sidney, da perspectiva assim, o que que esperar Godot, se isso faz sentido na cultura iorubá, se não faz sentido e a gente quer conversar contigo, começa dessa, dessa perspectiva, né? o que que significa essa imobilidade, né? o que, que é esperar Godot? para a situação que vocês vivem nesse momento. Porque essa conversa é para a gente tentar trazer a peça para agora. A gente tentar localizar essa peça agora, para ver... Não é nem que, não é a mensagem que a peça passa, mas assim, que ações a peça incita, né? Como você desespera Godô, assim, né? Então, acho que a gente pode começar, assim, dessa perspectiva, eu acho, da diferença de cultura, uma cultura que espera alguém que vai chegar, que vai salvar, mas não chega nunca. E... e de vocês, por exemplo, da cultura tupinambá de vocês. Ah, beleza. Aí eu falo sobre isso. Eu vou ficar aqui muito mais de jeito assim. Subindo aqui. subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Dança homem, dança mulher E as encantadas da beira do mar Dança homem, dança mulher As encantadas da beira do mar eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Na, na tradição que a gente foi criada pelo menos a minha a familiar a gente, quando a gente canta a gente não vai para um lugar futuro para um lugar fora daqui num lugar fora da terra, fora da natureza encantada, nem para o céu, esse céu idílico de algumas religiões, nem para o inferno, que algumas religiões dizem, né? Então a gente canta e fica aqui mesmo. Por isso que a natureza é muito encantada pra gente. Então, nessa temporalidade, essa música fala do tempo, a gente pensa, acredita, que o porvir já é. Então o porvir é agora, é sempre agora ele não é, a gente não fica projetando uma utopia, uma utopia de um sonho que nunca vem. A gente projeta a utopia hoje, por isso que a gente fala que a gente vive sonhando, a gente é sonho acordado, porque a nossa vida todo dia já é um sonho, todo dia é a construção desse, desse porvir. O porvir já é hoje, o sonho já é hoje. Então a gente vive no mundo da encantaria, no mundo dos encantados, no mundo do sonho. Quando nós deixarmos dessa forma física, carnal humana seremos outros seres não humanos um pedaço de folha a erva que está nesse cachimbo uma semente um pedaço de céu um canto da água do rio um canto da água do mar e por isso que nós não esperamos muito né a gente não espera a gente faz e constrói e a nossa temporalidade quando a gente faz uma oca a nossa oca ela é temporária né minha mãe costumava dizer que nós somos igual o jabuti, nós carregamos a nossa casa nas costas. Então a gente não constrói uma casa permanentemente para durar anos e anos e anos, né? poupando dinheiro, poupando as vidas. Então a gente não espera muito, né? não espera muito. Por isso que nós chamávamos essas terras de Pindorama, Pindoba, Pindora, Pindoba é uma palmeira, né? E Irama terra das palmeiras. Então nós já nos imaginávamos que já estávamos naquilo que os guaranis falam de Tecoá, nós já não imaginávamos que nós já estávamos na terra que seria o paraíso. Então a gente não tem essa muita perspectiva de esperar, esperar. Porque por vezes a gente ouve as pessoas falando assim, ô oh, Cazé, e a demarcação que nunca sai? E a demarcação das terras que nunca sai? Todo ano, todo ano vocês lutando. A do meu povo lá, Tupinambá de Olivença, então desde 2009, e o STF não demarca, o governo não demarca. e que Então vocês ficam frustrados por esperar? Não. A gente demarca. O governo, o Estado não demarca, a gente vai lá e demarca, a gente faz a retomada. A gente vai retomando, a gente está numa ocupação, né? Aqui na, na ocupação 9 de julho. É lindo o que é feito aqui. É isso, né? Se o Estado não dá moradia, se não dá uma demarcação, a gente vai e faz. A gente vai e faz, a gente vai e faz. Então a gente não fica muito esperando o Godô. O Godô é construído todo dia, toda hora com a gente. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente faz, faz, faz e vai construindo. A gente não espera a bondade ou a maldade dos outros. A gente constrói as nossas vidas. E como é que faz? Porque nesse momento assim e que domina muito esse pensamento messiânico, cristão em geral, e eu estou falando de, de um pensamento cristão, messiânico, e não só cristão, um pensamento messiânico, né? E como é, como é muito importante, assim, outras culturas, outras sabedorias, outras perspectivas para que a gente possa encontrar soluções para as coisas. E como é que faz para difundir essa, essa, essa cosmovisão, essa perspectiva, assim... Então, uma música assim, ó. Né? Tava sentado no tronco da Jurema, pra quem mandou me chamar? Ô, Jureme, ô Jurema, pra quem mandou me chamar? Jurema preta é pau, ferro é madeira que sou eu. Eu sou índio, eu sou guerreiro, o índio da aldeia sou eu. Ah, nossa! cosmologia ela é feita também disso, né? Desse nossos encantados conversa com a gente, nós conversamos com eles. A gente chama eles para ramear é, ramiar, dançar com a gente, né? A gente chama eles para cantar, para dançar. A gente ama os nossos encantados, os encantados nos amam. Nós somos filhos dos encantados e os nossos encantados não tem gênero. A encantaria não tem gênero, né? E é... é por isso que quando um indígena vai para uma outra religião ele fica atordoado, né? Ele perde o sentido da vida. Porque essas outras regiões, elas sim, por vezes, não todas, né? mas algumas delas, ficam prometendo o paraíso, ter uma vida pia na atualidade, para que depois da morte, aí vim o paraíso, o futuro. Então você tem que sofrer aqui na terra, numa purgatória, para conquistar o paraíso. Isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem atreladas a, a visão do pastor, né? Nós não temos pastor, né? Nós temos os pajé, os pajé, ele, eles são os guias espirituais da cura, assim como os morobixaba, que alguns chamam de cacique, são nossos guias. Então essa forma de ser nossa, nossa espiritualidade em si, ela já é decolonial nesse sentido, uma palavra muito usada hoje, né? Nós somos decoloniais naturalmente. Por isso que quando, desde 1500, quando tentaram nos impor as religiosidade deles, nós fizemos o quê? Nós chamamos de angacaru. estou chamando de angacaru. Nós somos comedores de alma. Nós comemos a religiosidade deles e transformamos nela na nossa. Por exemplo, São Sebastião, a gente faz uma festa em janeiro, lá em Olivença, onde eu moro, uma festa para São Sebastião. Mas São Sebastião é quem? é o Oxóssi. Oxóssi é o santo padroeiro do movimento gay baiano. Oxóssi é o que abre a mata para os caboclos do candomblé. Oxóssi para a gente não é um santo. Oxóssi para a gente, São Sebastião para a gente, é uma entidade. Então a gente indianizou Oxóssi. A gente indianizou São Sebastião. Nós comemos São Sebastião espiritualmente, Tomamos, tornando ele um tupi-chuara, um espírito familiar. E essas outras religiões, que ficam proibindo, proibindo, proibindo, elas acabam frustrando sempre as pessoas com esse paraíso futuro vindouro. Na peça tem um, os dois personagens que esperam, né, que é o Vladimir e o Estragão, tem um momento que chega uma dupla, que é o Pozo, que eles não sabem bem se chama Pozo, se chama Bozo, se chama... Uhum. O Pozo, que ele vem com, com um escravo. Ele vem com uma pessoa amarrada numa corda, carregando tudo para ele. Carregando uma cesta que tem comida, carregando um chicote, carregando um banco, carregando tudo. E o Pozo é o dono daquele lugar. Ele é o dono daquelas terras. A primeira coisa que ele vê é aqueles dois que se estão aqui esperando nas minhas terras. Atualmente, a situação é, lá de vocês, em Olivença, o Pozo, é uma força concreta, né? Que, impeza, que impera né? essas... Hum. Como está lá? A gente canta assim: ó. Ui, devolvam nossa terra, que essas terras nos serpentes. Pois mataram maltratado, o nosso pobre parente Os devolvam nossas terras, que essa serra nos pertence Pois mataram e violentaram o nosso pobre parente O manto aqui da aldeia é de pena de guará O manto daqui da aldeia é de pena de guará é Meu cola é de semente, meu coca macucuá. A gente enfrenta, a gente paga caro, né? a gente apanha A gente é preso, a gente é defamado a gente é morto. Nosso território já tomou 30 mortos desde que a nossa demarcação saiu no relatório da FUNAI. Então a gente paga, a gente faz o enfrentamento. A gente enfrenta o ódio deles. Eles têm ódio em relação a nós. Nós não temos ódio em relação a eles, porque nós desprezamos eles. Não é por raiva, por amor ou por piedade. A gente tem um desprezo por eles. Então eles vêm para cima de nós negando nossos direitos, né? Que são aqueles que se acham donos os donos do território, os donos da terra, os donos da, do corpo. A gente não quer a terra para poder explorar, a gente quer a terra porque nós somos a terra. A gente é a cor dessa cor aqui, porque nós somos a cor da terra. Nós somos a própria terra. Então isso incomoda. É a nossa forma de ser, de trabalhar, incomoda eles. Então, o que, que a gente faz? É o enfrentamento mesmo. Nós enfrentamos. Enfrentamos fisicamente, espiritualmente, e não abaixamos a, a cabeça eles, né? Essa ocupação, insisto, né? Quem está numa ocupação aqui no 9 de julho é isso, é o um enfrentamento. Quem não luta por seus direitos morre, mais ou menos a frase que está aqui, né? E a gente fala isso o tempo todo. Nós estamos sempre lutando por um direito sagrado, que é um direito ao território, à propriedade. Tem uma história assim. Foi uma vez que encontrei um rapaz na beira do mar, com o filho dele, pegando o um peixinho que ficou numa piscininha que criou, quando a maré subiu, e colocando no saquinho, eu falei, rapaz, o que você está fazendo? Aí ah, eu vou levar para o meu filho, eu falei, irmão, ensina seu filho a olhar o peixe onde ele está, se você levar, ele vai morrer, você vai apressar a morte dele, é educar as pessoas para ter uma relação com a natureza, não de propriedade, né? não, não de pertencimento, e nós temos esse sentimento, né? É, a peça começa justamente assim no, com um vídeo que, é, que coloca todas essas tragédias, todas essas catástrofes para situar que a gente está no momento mesmo assim. Né? E a gente tem conversado muito da perspectiva que isso que tem acontecido com a natureza tem o nosso ponto de vista de achar que é uma catástrofe e que, olha, o que a ação do homem fez, mas tem uma perspectiva também de insurreição da própria natureza, né? A natureza, como ela tem, é um sujeito de direito e de ação. Queria que você falasse um pouco disso, assim. A, a natureza não é vingativa. Ela não está, quando tem a pandemia, as chuvas, ela não está se vingando. A natureza não tem essa propriedade de vingança. Ela está dando um baita recado, uma baita notícia para as pessoas que destrói, que maltrata a natureza. Cuidem melhor de mim, cuidem melhor da gente, de nós. Né? Então, ela, ela tem esse poder de dar recado, de dar conselhos. Por isso que quando a gente conversa, minha mãe já encantou, eu converso com ela ouvindo o som do vento, né? o som dos pássaros, ou como uma pedra mesmo. A natureza é conselheira, está dando um monte de conselhos para nós, para que nós façamos... A relação com ela, voltemos a nos relacionar. Sabe por quê até? A origem da maioria das pessoas, não é só dos indígenas, a maioria das origens das, das pessoas, a da boa parte das pessoas, é de pessoas que vieram da terra, que vieram da terra, que trabalhavam nas roças, os migrantes, os que, alguns que estão chegando agora, as migrações forçadas, os imigrantes forçados, são pessoas que estavam lá lidas com a terra. Então é fazer voltar esse espírito de se pertencer à natureza não como ela pertencendo e nem você se perder fazer é torná-la uma propriedade mas você ser pertencente a ela mais um ser por isso que que é talvez até a palavra antropofagia não serve não sirva porque o homem nunca foi o centro o ser humano não é o centro da nossa cosmologia o centro não é o ser humano o centro da é natureza como um todo é inseparável né? Não tem separação. Aqui está o um humano, aqui está uma cobra, aqui está um escorpião, aqui está um peixe, aqui está um pássaro, aqui está uma planta, aqui está uma árvore. Eu, essa árvore é minha irmã. Né? Ela, tudo isso aqui é, é o nosso irmão na natureza. E nós não somos os centrais, nós não somos os seres mais centrais nisso, que, que coloca por ter essa, essa egofrenia, esse egocentrismo né? das, das pessoas. A gente tem pensado muito nisso, né? No sentido, nessa coisa que você trouxe da antropofagia, se ela dá conta, se ela não dá conta. A gente tem pensado, que eu não sei se é, mas a gente tem começado a pensar. Se fosse refazer o manifesto antropófago do Jorge Andrade, começar só a cosmofagia nos une. Não sei se também é, é mas se ela é precisa, se isso dá conta, ou se começa a é um caminho assim para isso, né? Com eu tenho plena certeza disso. A, a, a, cosmo, a... A cosmologia, o universo, a natureza é mais forte. A antropofagia, que é uma palavra que não é nossa, não é da língua tupi, não é da língua do guarani, das línguas indígenas, é uma língua, acho que vem de tradição latina, que tem o antropo, o homem como centro da comida, da alimentação. Eu costumo dizer não. É angá, é angá, caru. Angá, caru. Angá é alma. Caru é comer a alma. Tupi, chuara. Chará, tupi, chará. A alma que é irmã, que é irmandade. Você não come algo ruim, você come algo que é da sua irmandade. Então, quando você vai numa natureza pega um fruto de uma árvore, você tem que pedir a licença. Ô oh, minha irmã, deixa eu pegar uma, uma, um fruto. Quando você entra na mata, você tem que acender o cachimbo. Você tem que falar para a natureza pedindo a permissão. E se você vê uma cobra, a cobra está te avisando: Epa, aqui é meu território, calma lá. Fica aí, eu fico aqui. Ela não está te atacando, ela está lhe avisando. Esse é meu território. Então essas relações de respeito te colocam num outro plano. Você cai da sua centralidade, você sai da sua centralidade. A coisa mais interessante, por exemplo, uma experiência que as pessoas podiam ter, é ir no meio da noite fica numa mata. Aí você vai perceber o quanto, não a sua insignificância como ser, mas como você significa não algo individual você vai ter que contar com a natureza da proteção dela. Se você não contar com a proteção dela, se você não for fazer o um fogo, se você não for procurar um abrigo debaixo de uma árvore, se você não for usar os galhos, se você não for usar as folhas, você vai ficar totalmente desprotegido. Então essa relação de pertencimento e de acolhimento ela é mútua. né? Você percebeu muita diferença em São Paulo, depois de dois anos, no sentido de do que, que aconteceu com essa cidade, prédio, que sobe prédio, prédio? É, então, eu cheguei quarta, faz três dias, quarta, quinta, sexta, hoje é sábado, né? Três dias, quatro dias. Eu andei muito pouco para São Paulo. Eu, eu tenho, eu, a gente fica, faz dois anos que eu não venho para cá, dá medo, né? Não só causa da pandemia, causa uma insegurança muito grande, a gente fica com medo. Mas vindo para cá... É, o que eu vi é muita gente em situação de rua morando na rua, né? Mas isso me chamou mais a atenção do que os prédios, né? a situação das pessoas morando na rua. Aonde eu moro? Aonde eu moro? Lá nós temos o mar, tem a mata, tem a roça. A gente não passa perrengue, a gente não passa fome. A gente sempre tem um lugar para morar a gente vai lá, tira a vareta, pega o barro e faz a orca. A gente vai lá no mar, joga a tarrafa e já pega o peixe. Vai lá no meio da mata, pega uma jaca, pega uma manga, pega um caju, pega uma planta, faz uma roça, faz a farinha. A gente sempre tem o que comer. Aqui as pessoas não têm aonde plantar, e aonde colher e aonde pescar. E aí eu imagino que o sofrimento seja maior. Mas eu sempre digo, quando eu vejo as pessoas aqui em São Paulo, eu digo, elas são expulsas da terra, são, são os ancestrais dessas pessoas ou elas mesmas foram expulsas das terras que a elas pertencem, e todos deveriam ter esse direito de retornar aos seus territórios. Maravilha! Nossa, deu uma chuvinha é, que ela delícia. só fez assim, ela, só... Tá engano, pode... é, é, ela fez só uma coisinha. Que linda Que linda Deixa eu ver mesmo Tá? Tá rolando a chuvinha grava, grava aqui A gente cansa pra chuva ó. Ah. A gente fica. A manauê E me queima guaxupé A manauê E me queima A chuva desce Pra molhar o chão A chuva desce Pra molhar o chão Pra molhar o chão E fazer a plantação Vai na plantação Ha <laughs> A gente mora, a gente, gente demarcou o território gente tomou as fazendas, né? Se você fica esperando o Estado da Justiça Nunca! Vai lá e pega! É vai nosso, lá e pega! É é e outra, o que nós fazemos, todos eles dizem que é ilegal Mas é. a gente está fazendo a lei A é lei, eu vim pegar o que é meu é. Quantos morreram aqui sem se aposentar, pois é. esperando? Então eu tive que fazer a recompensa desses é. filhos Desses trabalhadores que largaram sua vida inteira né? Então é isso, ó, dá para de volta a terra, é, oh, via... o amor plantando. à terra, plantando, comendo, colhendo, né morando. Então, é por isso que a gente não fica esperando o Godô, a gente faz o Godô todos é, os dias. É, Godô não dá para esperar mais ele. Tadinho, Godô meu filho, ó, oh, já era Godô. Quando tu chegar, eu já fui. Ele chamou no 15 minutos, demorou, demorou. Chamou, então, não mas eu vou ficar esperando, eu fiquei, ó. Oh. Não veio. Não veio, eu digo, eu tenho que agir. Isso será Exato. mais? Godô meu filho, não dá mais. É isso. Mas também se quiser vir, não vai vir mais. Não. E se quiser vir, vir, vem agora ouvir no cantão pra dizer, caralho. É, não dá mais é. pra você dizer o que é que você quer sozinho. É. Tem que me ouvir junto. Com certeza. É, é isso que é o meu Godô. <risos> <risa> <risos> <risos> hum, Godô que me desculpe. Que o Godô nosso é esse estado brasileiro é. Que tanta promessa fez Mas que não cumpriu foi quase nada E eu como mulher, tu como indígena Como povo originário, fomos arrebatados E eu como a origem preta Botaram pra mim que eu não era nada Que eu era uma parda, descendente de não sei nem quem né Quebrando a minha origem Vamos é. gravar? Já é. começou! <risos> Você saiu tá aqui agora? Queria? Deixa eu pegar Vou dar uma paradinha aqui rapidinho só para me posicionar. Doutor, passa para aqui, ó. Ali, ó. Fica ali. E as cadeiras? Era bom trazer umas cadeiras para vocês, né? Quer que eu peça? Não, daqui a pouco. <risos> Quer que eu peça mais cadeira pra cá pra vocês sentarem? Traz umas cadeira, galego. aí? Pega mais <risos> mãozinha Você sem vergonha, doutor? Ei, doutor! Viu a filha? Que coisa linda! Ei, precisa conhecer o pai, né? É, mas o vagabundo já tá lá na casa da outra, né? É. Tem vergonha, não. Pega? É. tem vergonha não, doutor. Eu sei porque eu pego cadeira a gente começa. Sim. Quando o Putin é, entrou na Ucrânia, eu falei assim. Tem certas horas que você tem que falar a linguagem do inimigo. Os, é a única linguagem que ele entende. É a única. Oito linguagem anos o Putin que entende. aguentando. Então, eu é, então, tá, vou, vou usar a linguagem que eles entendem. Então, eu, eu penso o seguinte. Tem hora que eu tenho que usar a linguagem que o galego entende. Entendeu? Aí eu pego pesado, ele fica doido. Vou falando mal da Rússia? Não sabe o que é que a Rússia? aguentou oito anos, o ameaçando, é. Que é uma guerra que não é nossa e a gente é que está já tomando, né? É a oportunidade que Bolsonaro tinha, né? Para aumentar a gasolina de novo, né? Pra dar desculpinha. Isso, pra ter que pegar a terra precisar de, de minerais. Potássio. Potássio. potássio. Verdade. Então, bora. A conversa. Deixa é, já tá esse copo pra cá. cai porra. Godol. Pra Godol não vir tomar. Deixa meu, viu? Eu conquistei. <risos> A é exatamente essa, que já começou, né? essa peça que foi escrita, dois caras que moram na rua, que esperam, e esse Godô não chega e eles pensam, que, que a saída que eles conseguem ver de vez em quando é se matar, olha, olha essa árvore, será que aguenta, você tem uma corda, ah, esqueci a corda e tal, e Godô não chega, não chega, não chega, e a gente tá conversando com você que não espera Godô. Não é. vai esperar. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é preciso não esperar Godô? Oh. E aí como comece? Do jeito que você quiser. Ah tá, sem me apresentar, né? A gente ia, ia apresentar por escrito, mas tá. a gente se apresenta. não se apresenta você... por escrito, tá bom. tá bom Olha, eu já esperei Godô demais desde que eu nasci, ainda mais num país sexista, machista, patriarcal, eu nasci mulher. Quando eu nasci mulher, eu estava esperando Godô com uma promessa, de que eu seria é, bem-sucedida, de que eu teria oportunidades, que eu iria ser reconhecida pelo fato de eu ser mãe, de eu ser a mulher que, que pare, a mulher que está sempre à frente de tudo, dentro de uma casa, né, dentro de um lar, esperado. E aí godou, as suas promessas não deu mais para eu esperar. Eu tive que ir à luta, eu tive que correr, fugir, correr, correr, correr, e eu tive que ser meu próprio Godô. Todas as promessas que o Godô do Estado me fez, eu tive que ir à luta para buscar. Eu tive que ir à luta para não morrer na mão do feminicida, eu tive que ir à luta para ter uma moradia digna para botar meus filhos, eu tive que ir à luta para poder compreender um Estado que não é acolhedor, que não tem escuta, principalmente com nós mulheres, e tive que a luta para poder também fazer com que outras mulheres compreendessem que não adiantava mais esperar o Godô. Nosso Godô somos nós mesmos. Godô, meu filho, quando você chegar eu já fui. Tá? Quando você chegar eu já fui, porque não dá para esperar. A vida ela é imediatista, ela é dia a dia. Não dá para esperar por moradia digna, não dá para esperar por educação, não dá para esperar por acessibilidade, não dá para esperar pela reengenharia do trabalho se eu não for atrás. Eu, como mulher, eu tenho sobrecargas de trabalho. Eu, como mulher, falaram a vida inteira que eu não tinha direito ao meu corpo, que eu não podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo. Inclusive, botaram na minha cabeça que eu tinha que seguir tal religião né? que eu tinha que apagar minha origem negra para dizer que eu sou parda inclusive disseram que eu não poderia dizer que eu amo posso amar filho mas não gosto de ser mãe disseram para mim que eu não podia fazer é, é, nada com meu corpo que não fosse entregue a um homem branco ou qualquer pessoa que dissesse o que fazer com meu corpo com a minha sexualidade é, não me deram o direito nem sequer de pensar no que é gozar como mulher. Era só transar, abrir as pernas, parir ter filho. E eu não quero isso. Godô, não dá mais. Chega, Godô! E, e agora, sim. como liderança de um movimento, né? A gente vê que São Paulo tem, que, tem muita gente, como os protagonistas da peça, que é Vladimir Estragão, que são duas pessoas que não têm casa. E que é sem teto igual a que mim. É sem, exatamente. E que é sem teto igual a você, Edson, igual a mim que pago aluguel, que eu isso. aprendi contigo, né? Que eu aprendi contigo isso. Como é que... Como é um trabalho, precisa fazer um trabalho muito grande de convencer, de ensinar para as pessoas que não precisa esperar Godô. Qual a maior dificuldade assim no movimento, não, não na dificuldade institucional, sabe? A dificuldade interna. Assim. É, é, é... nós Godô, na questão... De nós que não temos onde morar e que a gente às vezes paga um aluguel caríssimo é, e acha que está bem, que não tem que lutar, porque não sou sem teto. Sem teto, Godô, não é aquele que mora em situação de rua. O sem teto é aquele que paga aluguel, é aquele que mora de favor, é aquele que mora em, é, em cohabitações, mora um, dois, três, quatro, cinco, muitas vezes num único local, todos dividindo aluguel. O sem teto é aquele que nunca teve a sessão de uso. Porque eu não digo nem a propriedade, mas pelo menos a sessão de uso. E para nós, e para mim, como líder de movimento, sempre foi muito importante dar esse diagnóstico de um país que não pensa é, na permanência das pessoas numa casa, num lar. Né? É, que a, o que existe é uma um direito que é constitucional, mas que não é efetivado e que a legislação decorrente desse país afasta a eletista, porque um trabalhador de menor renda, ele não pode financiar uma casa e a casa, ela não pode ser mercadoria, ela é direito, né? nós não estamos pedindo aqui, Godô, que eu vá morar num bairro como Morumbi, Granja Viana, eu sei as minhas condições, ser condições como liderança do trabalhador de menor renda. O que nós queremos é o único direito de morar sem ter aquele cara batendo na porta e dizendo assim, olha, se você não me pagar hoje, amanhã você vai para a rua. Vou trancar os seus móveis. E muitas vezes, quando eu pago o aluguel, que é caríssimo, eu fico sem comer. Eu tiro da boca dos meus filhos e da boca de muitos a comida. Então, é, é interessante, Godô, que você compreenda que na questão dos direitos efetivos de habitação não dá mais para esperar você. Godô, eu fui à luta e eu ocupei, coloquei famílias para morar na região central de São Paulo dignamente, comendo as três refeições, dia, os filhos matriculados, as mães trabalhando, alegre, tendo um ponto de encontro, de escuta, aonde elas podem, muitas vezes, dizer qual foi o Godô que ela estava esperando e que o Godô dela já está resolvido. sei nem perguntar, mas... Não tem mais isso aqui? Já, é... <risos> Não, eu quero... Eu acho que é ah. importante a gente aproveitar o espaço do programa no Sesc, que vai ser ah, distribuído para tomar aqui lote seis sete mil pessoas para a gente ter essa, essa, essa a situação dos prédios vazios né que eu acho que isso é importante saber porque aqui aqui no Brasil não pega greve de aluguel né porque a coisa da propriedade privada ela é muito na cabeça incrustada tem demais da incrustada a questão do aluguel e a questão da propriedade aqui no Brasil ela é tão retro ela tem um retrocesso tão grande que as pessoas não compreendem que é, não é necessário ter a propriedade. É necessário ter um programa efetivo, onde as pessoas possam ter uma sessão de uso. Eu estou aqui falando da, do centro de São Paulo, onde nós temos vários imóveis vazios, abandonados, com senhorios devendo IPTU, ISS. Por que não se pensar num programa onde essa dívida de IPTU e de ISS ela seja revertida no aluguel social? Aluguel social esse, para trabalhador de menor renda, a gente não quer pagar nada não queremos nada de graça, a gente quer pagar dentro das nossas possibilidades E digo mais, Godô, nós já adiantamos tanto de tanto de esperar que o nosso pensar é que tem que haver um equilíbrio entre o poder público, o poder popular e o próprio privado. Porque só assim a gente resolve o problema de efetivar uma moradia digna. Nós não estamos pedindo aqui, Godô. Eu, Godô, não peço aqui para ser proprietária. Não quero ser proprietária. Eu não vou ser hipócrita de lutar contra a especulação imobiliária e criar proprietários para especular. O que nós estamos pedindo é morar dignamente num programa que seja um programa de acessibilidade, aonde a gente possa morar dignamente por alguns anos, né, efetivando, pagando, dentro das nossas possibilidades. E é possível, assim como foi possível para a Uni, nas faculdades particulares, né, é possível também se criar um programa para a moradia onde esses devedores de IPTU e de ISS possam transferir essas, esses locais para a moradia popular e se pagando numa locação social, se pagando né, num, salário, num, num valor que seja apto para todos. É. E o Parque do bexiga? Puta que pariu! Parque do Bexiga tem que acontecer. Eu estou no Bexiga, aonde nós temos todas as curvas de rio e eu sou uma curva de rio, porque lá atrás eu já ocupava aquele local, né, para morar e efetivando que ali poderia ser efetivado um local para a convivência. Então, nada mais justo, nada mais glorioso do que o Parque Bexiga. O Bexiga merece ter um parque. E ali está o local. E sabe que uma das desculpas, das coisas que fala a prefeitura, é que na real o Bexiga precisa de prédio, precisa de moradia. O Bexiga não precisa mais ser adensado. É mentira! É mentira. Nós temos hoje, na região da Bela Vista, que é o distrito da Sé, cerca de 70 mil ou cento e poucos mil habitantes e que todos já estavam alocados. O que está acontecendo é que está havendo um êxodo. Um êxodo ao contrário. Estão transformando os bairros que eram baixos em bairros de classe média-alto e de um outro público que não é família que é o público do solteiro que vai para balada, nada contra, mas a gente tem que compactuar. Que se o bexiga é capaz de adensar famílias, também receba essas pessoas. Mas não é necessário construir, construir, construir. É, tem um dado importante que eu aprendi com carne e bolos, que São Paulo tem muito mais prédio abandonado do que gente, é. do que gente moradia. sem moradia. É isso. Esse é o grande tabu. Não, e o que poderia ser uma, uma, sabe, o governo podia jogar junto, porque resolve a vire situação. Vire para lá, é vire, três prédios, que um, um esgulho Sim, de um uma esgulho. família riquíssima, ali ó, ali só tem, ó, uma, só tem um local ocupado, que eu não sei como conseguiram, janelinhas coloridas. né, janelinhas coloridas, mas o resto... Vazio, olha pra aqui E se você adentrar mais um pouco Tem mais outro prédio Sim, na esse, frente Esse aqui que é novinho Esse, Não, prédio, esse é né? novo, mas ah, lá mas... tem outro abandonado Não, lá, é, exatamente Ao invés de resolver abandonado novo, do do abandonado. Um novo. É, Aí tem um é, abandonado, é. mas aí é. sobe é. o novo Sobe o novo, com é. abandona aqui É né? porque é um o filho da puta É, é especulador é. mesmo Não, porque é o seguinte, tá É que muitas vezes a prefeitura Quem assume não tem tempo de ter um relatório completo da sua cidade nem conhece a cidade uhum. que, que faz gestão né é. gente é isso é isso esse é, é meu godô eu tenho que ser godô eu queria te dar um presente porra aceito porra. e eu vou ter que cantar aqui antes ó vou cantar aqui a tradição mora oh, moanga superapo o pabam o ambe e iande i corio i kejepe i ande me me i moramo mora moanga superapo o pabam i, ambe e iande i corio i kejepe i ande me me i Quebra a cabaça, espalha a semente Corta a língua de quem fala mal da gente Quebra a se espalha a semente Corta a língua de quem fala mal da gente De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes Esse aqui é um presente lá do povo do não vai é Pratina Ô isso aqui, é, isso aqui é uma mucunã. Eu sei, isso, isso aqui é mucunã. É pra, dar pra nós na Bahia é o olho de boi. É, é a na gente Bahia esquenta mesmo. aqui e bota aqui. Pra treçó. Pra treçó, pra fazer tatuagem. É isso mesmo. É, isso é o olho de boi. É. <risos> Faz com o aí a transferência de picos. Bravo. Pera. Transféries de quê? De fixe! Pra quê? Ah, porque isso aqui é um a, a gente. Porra, a chá! da sorte! <risos> é, deixa eu ah, pegar a sua autorização de imagem. Ah, agora, Ai, que amor. demais, gente! Que a gente vive no perrengue, mas agora que o SESC está pagando, a gente distribui também. Né? Exato. Okay? Eu é. falei para mim vou trazer uma farinha, viu? Nossa, por favor! Óleo de coco, azeite de dendê. Óleo de coco, azeite de dendê e a, a farinha. farinha. Os ministros para chegar daqui duas semanas. Eles vão vir de ônibus de lá para cá. É vocês vêm com o sato? Porque tem eles, uma eles, turma vai trazer... que vai vir com o sato, né? Não, a gente vai vir independente. Ah, a gente vem, tá. Eu já vi primeiro, eles vão vir de ônibus. Meu amigo, quando você precisar que vim assim, pode vir nos procurar, que aqui a gente tem local, ah. residência para vocês ficarem, tá? Ah, pronto. Tá bom? Pode ficar. E pra tá? fazer atividade assim? Porra! É? Venha! Mande! Meu Mande! Venha! É. A gente vai trazer 30 quilos de farinha. Mas é a farinha que a gente faz, viu? Eu sei, aquela farinha torrada. É isso. Você pegou meu celular? É da onde? Eu da Eu, da Bahia. Sou... Eu nasci no Rio pra não deixar você. sangue de de cantando, carne de bote, carne de bote do caralho, <risos> eu amo também. <risos> Desfumada então, Nossa, né? Agora a gente tá